Olá, boa noite, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Dou boa noite também para quem está em casa, que o Espírito Santo de Deus nessa noite venha construir e continuar construindo algo tão lindo dentro de nós, que é o que Ele faz. Quanto mais a gente conhece o Senhor mais iluminados somos e mais iluminados sendo mais constrangidos diante da grandeza, diante da soberania desse Deus soberano que nos encontrou num estado tão triste mas nos amou e deu por nós aquilo que existia de melhor que foi o Seu Filho. O meu desejo é que o Espírito Santo de Deus, com graça, com bondade, venha nessa noite, trazendo luz, mais luz dentro de nós e se revelando a nós de uma forma intencional, como tudo que Ele faz nas nossas vidas. O meu desejo é que o Senhor, nessa tarde, Ele possa nos instruir, nos trazer discernimento, nos trazer entendimento do que é a palavra dEle, de quão maravilhoso é nós sermos fundamentados e construídos dentro da palavra do Senhor, porque essa palavra nos liberta, nos liberta das prisões, nos liberta de cárceres invisíveis, mas principalmente nos liberta de nós mesmos. E eu costumo dizer uma coisa, que o grande problema normalmente não está no outro. Às vezes o defeito que você vê no outro e que te incomoda, o Senhor quer tratar em ti. Por isso eu convido você nessa tarde para que a gente apresente esse tempo aqui aonde o Espírito Santo de Deus e apenas Ele tem a primazia nesse lugar, porque estamos aqui pela graça, pela bondade e principalmente pela misericórdia do Senhor, porque não somos capazes, não somos capazes de discernir algo tão elevado que é a palavra dEle sem a ajuda do Espírito Santo. E que o Senhor venha nessa tarde trazer isso dentro de nós. Trazer isso que nós precisamos tanto, que é poder nos enxergar através da lente da palavra do Senhor. E que ela nos leia, para que nós possamos discernir. Eu peço que por um instante você feche os teus olhos e que você ore comigo e também por mim, em nome do Senhor. Pai, eu quero te adorar nessa tarde. Eu quero te adorar nessa tarde porque talvez hoje eu me sinto mais inadequada do que eu me sentia ontem. Porque constrangida pela luz da tua palavra, não há nenhum outro sentimento que possa ter a não ser o de constrangimento. Diante de um Deus pleno, diante de um Deus justo, diante de um Deus glorioso, diante de um Deus onipotente, onipresente, onisciente Eu quero te adorar Senhor porque os céus proclamam a tua glória Os céus proclamam a glória de Deus E o firmamento anuncia as obras de suas mãos um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a tua voz e as suas palavras até os confins do mundo. A tua lei é perfeita. E ela restaura a nossa alma O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos e eu quero te adorar, Senhor, por tudo que a tua palavra diz a teu respeito. Eu quero te adorar porque tu és soberano sobre todas as coisas. Eu quero te adorar porque tu habitas num alto e sublime trono, mas também habita no coração do contrito e do abatido de espírito. Por isso, nesse momento, eu oro por cada amado, por cada amada que acompanha esse estudo nesse momento e que vai acompanhar no futuro. Que o Teu Espírito Santo, graciosamente nessa noite, promova a cura dentro de nós. Que Tu possa se revelar através da Tua Palavra em nós, trazendo luz. Porque Tu és a luz do mundo. Que o Senhor nos traga revelação e discernimento de quem Tu és e de tudo o que o Senhor já fez para nós. E que possamos entender que tudo o que Tu tinhas para nos dar, o Senhor nos deu no Filho, Jesus Cristo. Jesus totalmente homem, Cristo totalmente Deus. A palavra... O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Cheio da sua glória, cheio do seu amor. Cheio de compaixão com alguém que não merecia. Eu quero te adorar e a minha atitude é de completa rendição e dependência diante de quem tu és. Eu quero abrir mão de quem eu sou, dos meus valores... Valores que muitas vezes eu aprendi no mundo e que muitas vezes a gente aplica no nosso dia a dia, mas que eles não estão fundamentados em ti. Eu quero abrir mão dessas crenças, dessas convicções, das expectativas fundamentadas na nossa carência. Eu quero abrir mão de tudo isso até que eu atinja um ponto em minha fé. Em que não haja mais obstáculos. Que seja removido toda a oposição entre eu e Ti. E eu vou orar isso até o último dia da minha vida. Porque eu tenho consciência que até o último dia da minha vida. Eu vou depender e precisar desesperadamente de Ti. Porque existe uma carne em mim. E enquanto eu habitar nessa, nesse corpo terreno. Nessa transitoriedade da vida, o pecado vai estar batendo a porta. E eu careço da Tua bondade da Tua misericórdia em minha direção, assim como todos os meus irmãos, todos os dias da nossa vida. Eu Te louvo e Te engrandeço. E quero te dizer que a ti sejam dadas toda honra, toda glória, todo louvor, domínio, poder e majestade. Porque tu és digno, tu és digno, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Eu gostaria de repartir com vocês o tema da palavra dessa noite. E o tema da palavra dessa noite em nossa direção, através da bondade e da misericórdia do Senhor é o resultado da falta. O que essa falta causa dentro de nós? Qual é o resultado disso? E para começarmos eu gostaria de convidar você para abrir comigo. Em Gálatas, no capítulo 5, do 19 até o 21. Gálatas 5, do 19 ao 21. A palavra do Senhor diz... Ora, as obras da carne são conhecidas e são...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 Mas a primeira coisa que a gente precisa entender... É que nem eu e nem você consegue ser bom tentando ser bom... Grave isso... Nem eu e nem você consegue ser bom tentando ser bom... E por quê? Porque bondade não é algo que nós conseguimos produzir... Porque ele é um fruto... Uma evidência de que o Espírito Santo habita em nós. Partindo do princípio, é quando eu voluntariamente aceito o governo do Senhor na minha vida e permito que a expectativa seja removida e o princípio que é Deus seja posto no lugar de origem. Ou seja, eu nasci de novo. A semente de Deus está agora dentro de mim e dentro de ti também. Então, essa semente, ela começa a frutificar, ela cresce em mim e gera essa evidência, ou seja, ela materializa o fruto, porque agora eu sou guiada eu sou conduzida, eu sou orientada pelo Espírito Santo de Deus. Se eu perguntasse para você hoje, você é uma pessoa boa? Você é bom? O que você responderia? Se você é nascido de Deus, em algum momento os frutos vão começar a aparecer. Quando Paulo fala para a gente da evidência do Espírito Santo em nós, ele está falando do fruto do Espírito e não do miojo do Espírito. É porque não dá em três minutos. Quando ele está falando de fruto, ele está falando de algo orgânico. Ou seja, é um processo. É importante dizer isso. Porque muitas pessoas olham para si e não encontram frutos. E a pessoa diz, eu não sou bondosa. Eu não tenho paciência, eu não sou amável, mas eu quero que você saiba que o fruto do Espírito vai gerar um fruto em você. Vai gerar um fruto em mim. Sabe o que significa fruto? É que uma semente vai ser plantada e depois de plantada ela vai ser regada e ela vai passar um tempo depois que ela é plantada, passado algum tempo você vai olhar e vai enxergar um caule vai passar mais um tempo você e eu vamos ter que regar, adubar e nutrir e sabe o que vai aparecer? Folhas. Depois flor. Para só depois nascer o fruto. Então calma. Se Deus que é onipotente tem paciência de esperar a gente se desenvolver. Ou seja, Ele espera nossos processos acontecerem. Por que eu e você precisamos ser tão ansiosos? Tão duros. Entenda, é um processo. E um processo não acontece instantaneamente, já está dizendo: é um processo. Nós vamos conhecendo, nós vamos nos desenvolvendo, o Espírito vai trazendo luz, discernimento, entendimento, e nós chegamos à compreensão das coisas espirituais, que outrora para nós eram loucura, mas a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então calma, Provérbios 4,18 diz que mas a vereda dos justos é como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito Por isso não compare o processo daquele que está à tua frente com o teu Dizendo, olha, mas você viu a, vida, a, a fulana, a vida dela Ela ama, é calma, é sábia Quanta sabedoria, quanto domínio próprio ela tem e eu quando olho para mim eu não enxergo nada disso a palavra não fala para a gente se comparar uma dica se você tiver que se comparar se compare com Jesus e com o que você era ontem deixe-me te perguntar você é melhor hoje do que era um tempo atrás? Se sim, então o fruto do Espírito está sendo gerado dentro de você. O fruto do Espírito é inevitável. Primeiro é gradual, segundo é inevitável. Nós estamos falando de uma semente que está sendo gerada em nós e que não é uma semente defeituosa. Em se tratando de fruto do Espírito, a semente é infalível. Nós estamos falando de uma semente perfeita e que foi plantada em nós. E se ela foi plantada em mim e em você, ela vai nascer. E eu gostaria que você dissesse assim, aí aonde você está, Jesus vai nascer. Porque a semente é perfeita e o crescimento é inevitável. Ainda que tudo à minha volta diga o contrário, ela vai nascer. O que é bondade será, queridos? Bondade é um fruto do Espírito. Para entendermos e que isso fique bem radicado em nós. Antes de falar sobre bondade, eu gostaria de ver algo sobre maldade. Junto com vocês, nesse tempo. Em Gênesis 3... Quando a serpente chega para Eva. Eva estava no paraíso. Totalmente plena. Porque Deus havia feito ela plena. Ela não tinha falta de nada. Aparentemente não era para ter falta de nada. Uma mulher perfeita. Criada pelo próprio Deus. A serpente chega... E começa a conversa. E ela diz, Eva, te falta algo? Eva, é verdade que Deus disse que você não pode comer nada? Você sabia que você não está plena? Pois te falta algo. Esta é a semente do mal. A semente da maldade está, reside em uma coisa chamada falta. Eu vou repetir para que isso fique bem radicado no teu coração. A semente da maldade está na falta. Vocês perceberam que a fala da serpente para Eva tem tudo a ver com o que a gente ouve hoje? Nelson te falta algo? Só, só de ouvir isso, a gente suspira. E passa um filme. Ah sim, me falta. Muitas coisas. Deus havia feito Eva plena. Agora eu te pergunto, faltava alguma coisa para aquela mulher, gente? <risos> Mas todas as vezes que nós somos levados a olhar pela ótica da falta, abre-se um espaço para que a maldade entre e faça um estrago. Ainda em Gênesis, conforme Deus fala que quando ele foi criando as coisas, através do poder da sua palavra, dizendo haja luz e houve luz, ao final ele dizia, isso é bom. E bom em hebraico significa íntegro, completo, pleno. Primeira vez que aparece na Bíblia que não é bom, é antes da queda. Quando Deus olha para Adão e vê que ele está só E ele diz, não é bom que o homem esteja só O que ele estava dizendo com essa fala? Ele detectou que havia uma falta ali e aonde tem uma falta é uma porta aberta para que a maldade entre e se instale. Portanto, antes que a maldade entre, eu vou lá e vou supri-lo. E ele cria a Eva. E o que não era bom fica completo. Estando completo a plenitude. Então veja, a maldade é um resultado de mentalidade de falta. Enquanto que a bondade é o resultado de uma vida plena em Deus. Gálatas 5,15 Diz algo muito interessante. E a palavra diz. Se vocês se mordem e se devoram mutuamente. Cuidado para não se destruírem. Por que ele estava falando isso será? Porque quando Eva sentiu uma falta, enganada pela serpente, ela devorou o fruto. Porque a gente tem uma mentalidade de falta. Por causa do, pe por causa do pecado. Porque o princípio foi removido. E no lugar foi feito, foi posto a expectativa. E a expectativa tem uma voz. Ela diz: satisfaça a tua carência. O nosso pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. É mais ou menos como se você tirasse um eletrônico da tomada. Não funciona. Como nós estamos desconectados de Deus, há um vazio. Há uma falta. E durante esse ano, eu posso com, com, confessar e compartilhar e repartir com vocês que Deus, não sei se vocês repararam nas falas que o Espírito trouxe, Deus falou muito comigo com relação a isso. Eu fiz um videozinho pequeno, falando por que nós somos tão carentes. Eu, o Espírito tem trazido sobre as, as estações das nossas vidas. Sobre cada estação, como é que elas funcionam, fazendo um paralelo com o que é a natureza. Porque Deus é intencional em tudo que Ele faz. Sem o Espírito Santo para nos guiar, nós vamos por nós mesmos. E nós vamos tentar suprir a falta do nosso jeito. E quando eu não calculo o impacto das minhas decisões e quando elas não estão fundamentadas na palavra, o resultado, normalmente, é a frustração. Porque eu decidi por mim mesma. E o que acontece? Quando eu e você tentamos suprir a falta que está dentro de nós, sem ser guiado, sem ser orientado, sem ser conduzidos pelo espírito. Nós entramos numa ótica da cobiça. E nessa ótica da cobiça, você pode se relacionar com pessoas, com coisas. Você pode se relacionar com o planeta inteiro tentando extrair algo para suprir a tua falta. Você vai devorando. Porque você tem necessidade que a tua carência, que a tua falta seja suprida com coisas. Mas ela nunca vai ser suprida com coisas e com pessoas. Porque Deus nos fez com essa, com essa necessidade de ser plenos somente nele. A plenitude, a perfeição, a paz que sobrepassa todo entendimento reside em uma pessoa, em Cristo Jesus. E sem compreensão da palavra, muitas vezes, nós ficamos pedindo coisas para Deus... E muitas vezes as coisas que nós pedimos para suprir essa carência estão relacionadas com a transitoriedade da vida. Porque eu acho que se eu tiver estas e aquelas coisas eu vou ser feliz. Mas a verdadeira felicidade, a verdadeira plenitude não está em coisas e em pessoas, não está em riquezas... Não está em viagens, não está em você achar o parceiro perfeito, em você realizar os teus sonhos. Essa felicidade da transitoriedade, ela dura assim. Logo na sequência, meu coração já está com falta de outra coisa. Por isso as traições não satisfazem. Por isso o carro novo não satisfaz. Por isso a viagem do sonho não satisfaz. Por isso as riquezas não satisfazem. Porque a plenitude, a alegria, a paz, a longanimidade reside em Cristo. E sem nos dar conta, nós estamos pedindo coisas... Ao invés de pedir que sejamos batizados com um batismo de consciência de quem Ele é em nós. De tentar compreender que tudo, absolutamente tudo o que nós precisamos para ser plenos nos foi dado na pessoa de Jesus Cristo. Deus Pai nos deu o Filho e ali reside absolutamente tudo o que nós precisamos para sermos felizes para sermos plenos ainda que muitas coisas nos faltem é essa compreensão nesse tempo que vai me dar forças para eu prosseguir a minha jornada não é olhando para a transitoriedade da vida, não é olhando para as faltas, mas é olhando para o alvo, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Deixando para trás as coisas que ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em uma pessoa, em Cristo Jesus. A vida eterna consiste em conhecer uma pessoa, Jesus Cristo. E essa plenitude vem dEle. Vou retomar aqui e vou repetir. Quando nós tentamos suprir essa falta cá debaixo dessa vida aqui, dessa transitoriedade de no máximo 80 a 100 anos, eu entro numa ótica da cobiça e eu posso ter todas estas coisas, mas eu não vou ser pleno. Lembram da lista das obras da carne? Que nós lemos ali no início? O que nós vemos nessa lista é um grito da humanidade tentando a qualquer custo suprir essa falta. E às vezes a maldade entra em nós através da falta. Aliás, ela é, sempre entra. Através da falta. Um alcoólatra, um por exemplo, para dar um exemplo assim bem, bem prático. Ele tem as suas angústias e feridas internas que não foram curadas. E ele satisfaz a carência dele na bebida. Só que amanhã ele precisa de novo. E assim é em todos os âmbitos. Todo lugar que tem uma falta, abre espaço para a maldade entrar. E ele acaba prejudicando todos à sua volta, mas principalmente ele mesmo. Qualquer semelhança com a humanidade é mera coincidência. Ou melhor, não é mera coincidência. Vamos parar e pensar... Ali nos, nessa, nessa lista das obras da carne. A inveja, por exemplo. O que é uma pessoa invejosa, se não alguém que por causa da sua falta deseja que o outro perca aquilo que ele não tem? A pornografia, que a palavra ali na lista se refere à imoralidade sexual. É alguém que tem uma falta e usa o outro para suprir a sua carência. Satisfaz? Não. A semente da expectativa ela gera os frutos da carne. E ela tem uma voz, como ele, como Satanás colocou lá na Eva. Satisfaça a tua carência. Você, você tem falta, você não é plena, você não pode comer desse fruto. Satisfaça, vai lá e devore. E no final, analise a sua vida. Pegue esse tempo de vida que você tem, Dá uma olhada para trás, tudo o que já aconteceu na tua vida, se não está relacionado a isso. E lembre dos fatos que aconteceram e se houve satisfação ou se houve frustração. Nos estragos que aconteceram, muitas vezes respingando na esposa, nos filhos, nos familiares. A palavra do Senhor diz que a árvore ruim produz frutos ruins. O que é a ira? E olha que aqui é, um, é, é, é algo que eu, eu, eu conheço. Eu posso dizer para vocês com experiência própria. E eu já disse há um tempo atrás, se eu tivesse que nominar, o grande problema da minha vida seria esse. Isso aqui? E eu tenho que me cuidar. E eu não posso dizer que eu estou livre porque o Senhor vai lá e, e me mostra que eu não estou. Quem está em pé cuide para que não caia. O que, que é a ira? A pessoa tem uma falta e ela tenta suprir essa falta através do grito, da fúria, da força. E ela vai lá e despeja no outro aquilo fétido que está dentro dela. Entende que a maldade é o resultado da falta? Esse lugar não foi preenchido no Senhor. Então se a maldade é resultado da falta, bondade é resultado da plenitude. Aí você pode me perguntar assim, e como nós alcançamos isso? Através da busca, da entrega, da rendição. Quando eu digo, Senhor, eu preciso da ajuda vinda do alto. Eu não sou capaz por mim mesma de te retirar isso. Que o Senhor põe uma luz e eu enxergo o que eu tenho. Mas eu não posso, através do meu esforço humano, ter um resultado duradouro e permanente. Fale para o Senhor isso, tenha um tempo com o Senhor e leve para Ele a tua falta ou as tuas faltas, não tente se preservar, enganando a si mesmo de que você é uma pessoa boa. A palavra do Senhor diz que todos nós fomos encerrados debaixo da desobediência, não há ninguém bom. Tanto que alguém disse para Jesus assim, bom mestre, e Ele diz, por que me chamas bom? Quando eu vou para a presença do Pai e me rendo, o Espírito Santo passa a expulsar toda a treva. Até que eu comece a andar no Senhor. E aquela arvorezinha, aquela sementinha que foi plantada. Por isso que ele diz assim, se o, dão, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Se referindo a mim e a você. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. O mais precioso e valioso... É que quando eu e você aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, aliás, quem nos aceitou foi Ele, né? A gente precisa corrigir isso. Quem nos aceitou desde o início foi Ele. Eu apenas fui convencida em algum momento sobre isso e eu o tornei Senhor e Salvador da minha vida através da decisão que tomei. A partir desse momento... Todas as ferramentas que eu e você precisamos para vencer, elas já estão aqui dentro de nós. à nossa disposição. Por quê? Porque nele reside a plenitude. Tudo, absolutamente tudo o que Deus quis nos dar, Ele já nos deu no Filho. Se você permitir ser tratado e curado por Ele... Ele vai preencher toda a falta, todo o espaço dentro de você, a ponto de sermos totalmente refeitos em Jesus e devolvidos no lugar de origem. Talvez isso, talvez não. Eu acredito que vai ser até o último dia da nossa vida, aqui. Vai ser a nossa, o nosso propósito. Quando eu começo a andar em Cristo e Ele começa a... A trazer luz dentro de mim. E ele começa a empurrar todas essas trevas que se instalaram ali. E plantaram. E produziu frutos ali. Esses, essas, essas, essas coisas que não agradam a Deus dentro de mim. Como a mentira, a prostituição, a lascivia, a ira. Aquela lista toda ali, que é onde Satanás se instala, ele começa a produzir essa cidade. E eu, sem luz, eu não enxergo que eu estou em trevas. Mas quando a luz de Deus ela bate aqui dentro de mim, eu já começo a enxergar. E aí o verdadeiro amor, que é a semente que é Deus, ele começa a expulsar toda a treva para fora. A ponto de nós sermos refeitas, refeitos no Senhor. E aí eu começo a entender que aquilo que o Senhor retirou de dentro de mim, que era tão importante, agora não me faz falta. Por quê? Porque eu sou suprida no Senhor. E essa semente cresce dentro de mim. E ela começa a produzir frutos. E eu passo agora a olhar para o que é eterno. E eu passo agora a me interessar por coisas que outrora jamais eu me interessaria. Que é pela oração, pelo jejum, ouvir o Senhor através da sua palavra... Ser aconselhada e conseguir ouvir a voz do Espírito Santo aqui dentro de mim. E aplicar isso no meu dia a dia. Eu passo a dar ouvidos à sabedoria. A inclinar meu coração para o discernimento. E a desejar o entendimento que vem dEle. E eu passo a perceber que eu comecei a abrir mão das minhas paixões, das minhas crenças, das minhas expectativas, das faltas e das carências que outrora exerciam domínio e força sobre a minha vida. Permitindo agora que o Espírito Santo expulse toda a treva. Até quando? Quando? até que eu e você atinja um ponto em nossa fé, em que não haja mais nenhum obstáculo, nada que faça separação entre nós e o nosso Aba, entre, nosso, entre nós e o nosso Pai. A palavra do Senhor está repleta... De trechos falando sobre a sua bondade. Peguei apenas três. Em Salmo 106, no versículo 1, está escrito assim. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 119, versículo 68, diz assim. Tu és bom. E fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Salmo 34, versículos 8 e 9 diz. Ó provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Temei ao Senhor vós os seus santos. Pois nada falta aos que o temem.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 Deus não é alguém que faz coisas boas, Deus é bom, esta é a natureza dEle, isso é quem Ele é. Por isso todas as vezes que estamos plenos nele, manifestamos a verdadeira bondade. Se a minha e a tua vida estiver plantada em Deus, a bondade vai começar a fluir. A palavra do Senhor diz: e do seu, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora vamos ver, quase encerrando, vamos ver algo sobre a verdadeira bondade. O bom samaritano é algo muito valioso. E é um trecho muito rico e muito precioso que nos ensina muitas coisas. E eu vou te convidar para a gente ler Lucas 10, 25. Do 25 em diante. Lá. Está o fato registrado e eu acredito que todos nós conhecemos, vocês conhecem. Mas vamos lá, vale a pena a gente colocar os olhos em cima da palavra. A palavra do Senhor diz. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? E ele disse: A isto respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar, se perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, que lhe, roub... depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo um samaritano que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se pen pensou-lhe os ferimentos... Aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o, próprio, o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Aqui nessa, nessa narrativa, temos quatro personagens, quatro. Um deles é um ladrão, é aquele que rouba a esperança e deixa aquele homem no caminho, semi-morto. Isso é o que a falta causa em nós, o pecado. E esse ladrão aqui poderia ser representado pela figura de Satanás. Porque é isso que ele faz. Ele vem e faz um estrago e vai embora. E esse personagem aqui, todo mundo concorda que era mal. Né? Mas tinha também o levita e o sacerdote. E a gente olharia para esses dois e diria, essas pessoas são boas. Por quê? Porque não fizeram mal para ninguém. Não foram eles que espancaram, não foram eles que machucaram esse homem. Eu acredito que esses homens estavam representando a religião ali. Eles faziam coisas boas e serviam no templo. Mas a palavra diz que o homem estava quase morto, sangrando, todo machucado e eles passaram de largo. E também passou um homem verdadeiramente bom, que é o bom samaritano. E quando ele vê a cena, ele não consegue fazer outra coisa a não ser socorrer aquele homem. Ver aquela cena provocou nele uma atitude de bondade. Judeu e samaritano eram povos completamente inimigos, mas ele não se importou. Ele parou e ajudou. Ele não pensou o quanto iria custar. O trabalho que iria dar. Ele deu o seu tempo. O dinheiro. E esse bom samaritano pode ser representado por Jesus. Jesus é este samaritano. Jesus desceu... E nos encontrou mortos em nossos delitos e pecados. Feridos, doentes, machucados, abandonados. Porque o pecado veio e nos espancou. O pecado veio e nos matou. E nós ficamos ali. à beira do caminho. E ninguém se importava. A religião passou e não se importou. Mas Ele, Jesus, sendo rico em bondade e misericórdia, parou e nos socorreu. Curou as nossas feridas. Não se importou que nós éramos inimigos. E quando não havia nada de bom para ser visto em nós, Ele nos amou. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino maravilhoso do seu amor. Alguém que não merecia. Ele pagou o preço, dando a sua própria vida pelo nosso resgate. Ele curou as nossas dores e nos deu acesso a Ele. Mudou a nossa identidade e hoje nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Hoje nós somos regenerados no espírito, renovados no entendimento e redimidos na história. E isso é demais. Isso está muito acima da falta que eu tenho aqui nessa transitoriedade da vida. Quando Deus traz luz nas minhas trevas e Ele planta essa semente e essa semente cresce, se desenvolve e dá frutos o meu olhar vai além eu consigo enxergar o que é eterno e o que é eterno não tem falta em Deus a plenitude no céu não tem doença no céu não tem pobreza no céu não tem corrupção no céu a plenitude aonde está a trindade a plenitude e eu passo a entender que essa é a minha família que eu sou uma família para o pai que eu sou uma esposa para o filho e que eu sou também uma habitação para o Espírito Santo E que a maior paz, a melhor paz, essa paz que sobrepassa tudo que é aqui da terra, porque ela é do alto, ela vem de Deus. Devolvidos ao lugar de origem, nós pertencemos a Ele. Não porque somos bons, mas porque Ele é bom. E a sua bondade e a sua misericórdia estende-se de geração em geração. As misericórdias dEle se renovaram sobre as nossas vidas nesta manhã, assim como em todas as manhãs. Porque Ele é imutável, Ele não volta atrás do que Ele disse. E ele disse, as misericórdias do Senhor se renovam nas, na tua vida todas as manhãs. A esse Deus sejam dados toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio, poder e majestade. Tem uma canção que diz que eu nunca saberei o preço, nem você. Que Ele pagou por mim e por você naquela cruz. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Que você tire um tempo nessa noite. E que você vá para o teu quarto, para um lugar seguro. Para um lugar de solitude. E que você confesse a Ele a tua falta. Que você confesse a Ele o que tem tirado a tua alegria. E Ele trará discernimento e entendimento. E enxergando, a gente se rende e permite que Ele remova a falta e nos faça plenos nele. Não significa que nós teremos tudo aqui nessa transitoriedade. Como Paulo disse, Eu aprendi a ter. Muito E aprendi a não ter nada Porque eu entendi Que a plenitude Não está em coisas nem em pessoas Mas em uma pessoa Jesus Cristo E eu creio Que o Senhor vai te trazer luz Ele vai te trazer sabedoria E a paz dele vai invadir o teu entendimento Até quando? Até o fim que eu e você. Prossigamos até o fim. Que o Senhor. Esse Deus soberano. Esse Pai amoroso. Ele possa ter te trazido luz. E ele possa ter. Trazido discernimento e entendimento no teu coração. Para que você entenda. Que o que é Espiritual. O que é eterno é muito maior, é muito melhor do que as nossas faltas aqui serem supridas. Que o que de fato nós precisamos reside nele. E tendo a convicção disso, continuemos crescendo no entendimento até chegarmos ao pleno conhecimento de quem ele é que o Espírito Santo de Deus aqueça o teu coração nessa tarde a ponto de que apenas a presença dele te satisfaça permita ser visitado ser visitada pelo Espírito Santo com essa plenitude de se render a ele e perceber que todas essas faltas são aqui porque já está tudo preparado porque nele a eternidade já foi plantada dentro de nós que o Senhor na sua infinita graça traga essa realidade dentro de nós, em o nome do Senhor Jesus amém e amém Senhor